Ninguém prepara nenhum atleta a uma Olimpíada. Cerca de um segundo e meio, dois no máximo, a gente realizou o salto inteiro. Pra gente é muito difícil alcançar a perfeição. A nota de 0 a 10, o 10 é, é o perfeito, é né? o objetivo de todo mundo.